Eu sou João Bosco, cabeleireiro e colorista, especializado em mechas e loiros Eu sou cabeleireiro por vocação Desde pequeno eu amo mexer com cabelo, isso é muito natural para mim E eu amo fazer isso, eu adoro fazer as mulheres se sentirem mais empoderadas com os seus cabelos A minha formação foi a Academia L'Oréal de Nova York, a Academia Tuningai em Londres E a Academia L'Oréal na França eu tenho mais de 15 anos de profissão e eu sou cabeleireiro artista de L'Oréal Professional no Brasil. Bem, eu acredito que tudo que a gente quer pode se tornar possível. Eu posso tudo aquilo que eu quero. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na verdade. Eu acredito em tudo que pode ser bom. Pode fazer bem para alguém. É muito forte de mim que fala muito de, de quem eu sou. Eu não não ofereço uma coisa que eu não acredito. Então, se eu não acredito que vai ficar bom, que funciona, eu não ofereço de jeito nenhum. Eu gosto de oferecer só aquilo que é verdade. Cortar o cabelo é um passo muito importante a mulher, né? é muito delicado se você corta demais. Então eu procuro sempre fazer esse mix do que eu acho que vai ficar bom, a minha opinião como profissional, o que ela quer e o que o cabelo permite. Eu ajudo as mulheres a se sentirem mais poderosas com o cabelo que elas têm, se conhecendo melhor, tirando o máximo de proveito do natural. Estou sempre tentando atingir, no mínimo atingir a expectativa das, das minhas clientes, dos meus clientes. Quando dá, a gente supera.